Yo, como é que é YouTube? Ah, meu nome é Ferp e hoje estou aqui de novo Com mais um Rap, com um Rap dedicado ao Natal Ao Natal, aquela noite para nós especial Uma época de encontro, reencontro e felicidade Uma época de tudo, oh, menos maldade Ouve bem aquilo que eu te vou dizer Porque aquilo que eu te digo é é para fazer, vai amar aquilo que te ama, vai amar aquilo que não Porque no final de contas o amor está no coração Acredita que tu tens amor em ti Apenas tens de libertar, levanta a cabeça e se ria Que eu apresento. presente se que ela se calhar não vais chegar Dá um desconto Aos os teus pés, eles se de trabalhar Trabalhar para te dar o melhor Este Natal agradece e transforma o frio em calor E tu neste Natal és bastante especial e quando preferires o presente, lembre-te que é melhor presença. E tu neste Natal és bastante especial. E quando preferires o presente, lembre-te que é melhor presença. A direção da Exalva deseja à comunidade educativa um feliz e santo Natal.